Se você tem um filho, moleque, de até 10 anos, Dino é pra você. E pra ele, é claro. A nova série animada em computação gráfica da Netflix é adaptada de um livro infantil e mostra dinossauros que são caminhões e empilhadeiras, e tem vários outros personagens e eles se juntam pra construir coisas e de vez em quando sair na porrada com um inimigo maior do que eles. É série pra menino. Ty Rux é o personagem principal, que é uma mistura de um Tiranossauro Rex e uma escavadeira. E ele precisa abandonar o vale onde ele mora por causa da explosão de um vulcão. Aí, na busca por um novo lar, ele encontra novos amigos. Uma coisa legal é que os predadores são tratados como predadores. Não tem aquela coisa de que todo mundo é igual. Um dinossauro tem medo do outro e leva um tempinho até as coisas se encaixarem. Quando Tyrox chega perto de outros Dino Trucks, eles correm. Mas o Revit, um réptil ferramenta que não tem medo do Tyrox, fica amigo dele e eles partem em altas aventuras. Nisso, ele se junta com Skia, uma Brachiosauro guindaste, TomTom, -tom, um Anquilossauro que é um caminhão skatista, e Dozer, um Triceratops escavadeira meio nervosinho. E aí, o inimigo dessa trupe é o Destructs, que é outro Tiranossauro só que maior e mais perigoso. A ideia por trás de Trucks é óbvia de que todos podem ser amigos, não importa o tamanho ou a raça, e que unidos venceremos, mas o legal é que em alguns momentos eles jogam essa ideia fora e saem na porrada para ter aquele final com aquela liçãozinha de moral básica de toda animação infantil. É uma série divertida e a criatividade está nos detalhes, como a língua fita métrica do Revit, e tem uns diálogos muito bons, umas tiradas muito boas. Claro que você, pai e mãe, pode preparar o bolso, que com certeza em breve o mercado vai estar tá cheio de bonequinhos Dino Trucks para tirar o seu rico dinheirinho. Eu já tenho o meu reptil, eu não preciso gastar mais dinheiro com isso. É, tool é bem isso aqui mesmo, viu? Sério, cara, isso é muito legal. Esse tipo de ferramenta são os répteis da animação. A série é legal e a molecada vai se divertir muito. E como diz a música de abertura, pega, quebra, carrega, levanta. Pega, quebra, carrega, levanta, então constrói.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 Cara, isso é isso é muito legal, é, os répteis, é, é, sério, vou até mostrar de perto isso aqui, os répteis, são ferramentinhas assim ó, sabe essas ferramentas, sei que tá sem luz até pra você ver, Mas, eles, eles usaram isso aqui, eles, eles colocaram perninhas nisso aqui, cara, isso é muito legal, eu achei mesmo muito legal. Oh, uh -huh.